Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mastercard Black The One Itaú Personalité Santander Limited Mastercard Black Qual dos dois leva vantagem? Qual dos dois é o melhor cartão em comparação? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Muitos pedidos no canal para que eu fizesse a comparação dos dois cartões dos grandes dois bancos, né? Que seria o Itaú Personalité, Itaú, Santander Select, Unlimited. É, meus amigos, a dupla de cartões Mastercard Black do Itaú e Santander. É, o paio aqui é doído, meu amigo, porque... Um carrega uma anuidade absurda de caro, o outro traz aí os benefícios top de um grande banco. Vamos começar então comparando o Santander Unlimited junto com o personalité Mastercard Black e The One. Como vocês sabem, os dois cartões são da bandeira Mastercard Black, ou seja, carregam os mesmos benefícios da bandeira Mastercard Black. Que são esses benefícios que eu vou falar agora para você. Sala VIP, Lounge Key, o The One do Itaú tem, um limite também tem. Sala VIP, Guarulho, ambos ilimitados. Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, priceless cities, travel rewards, proteção de compras, seguro garantia estendida original e roubo em caixas eletrônicos. Surpreenda Mastercard também são um dos benefícios que o seu cartão tem para você. Agora vamos nos benefícios individuais de cada instituição. Isso que eu acabei de falar pela bandeira Mastercard Black, agora vamos aos benefícios que cada cartão tem. O The One pontua 3 pontos nacional e 3,5 e internacional. Já o Limited pontua 2,6 pontos nacional e 3 pontos internacional, ou seja, em termos de pontuação, o The One é melhor. 3 é pontos nacional contra 2,6 do Limited, e 3,5 contra 3 do Limit. Então, neste caso, o The One leva vantagem. Nos benefícios da bandeira Mastercard, os dois empatam. Em termos de cartões adicionais, o Santander The One ele emite 6 cartões adicionais, mas com certeza, se pedir 7, não será cobrado na unidade. Então, o Santander Unimit é 7 cartões adicionais grátis. O The One é 6 adicionais grátis, mas acredito que 7 também passaria. Então eu vou deixar que aqui, aqui os dois empatariam também, tá? Acesso gratuito e ilimitado à sala VIP do Lounge Key para o titular e os seus cartões adicionais, o The One. O Limited é ilimitado para o titular, os adicionais e oito convidados por ano para cada cartão. Neste quesito, o The One não te dá nenhum acesso para convidados, o um Limited é leva vantagem. O cartão o The One não tem seguro, cartão protegido grátis. O Limited, ele carrega o benefício do seguro, cartão protegido grátis, o Limited também leva vantagem. A renda mínima para solicitar o Limited é R$ reais. Já o The One do Itaú, a renda mínima também R$ reais. No entanto, para som... somente a regra da renda não é válida. Você precisa ter a renda de R$ mil mais um limite mínimo de R$ 60 mil reais disponível para a contratação do cartão ou de um outro cartão para fazer o upgrade. O Limited é R$ 30 mil de renda às regras e análise de crédito, tanto um quanto o outro, no entanto, o Limited é mais fácil para conseguir o cartão. Então, neste quesito da renda mais fácil, o Limited leva a vantagem. A anuidade do The One é R$ 4 mil reais anual. E já o, o limite a anuidade é R$ 1.290 anual. No entanto, o The One você isenta a anuidade através de R$ mil de gastos mensais. Ou se você fizer parte de Minhas Vantagens do Personal nível 5, você isentaria a anuidade, porém, R$ é milhões para mais de investimentos. Já o Limited, você isenta a anuidade a partir de R$ 20.000 por mês, você isenta a anuidade neste quesito, o link leva a vantagem. Outra, outra possibilidade aqui é de ter dois cartões e pagar apenas uma anuidade. No Itaú Personal se você fizer parte do minhas vantagens no nível 2, 3, 4 ou 5, você já consegue ter os cartões Black Infinite sem anuidade e o Infinite Latam Pass também sem anuidade. Então, três cartões ali sem anuidade. Mas o, o The One você só isentaria a anuidade dele nas condições que eu acabei de falar para você. Então, fica mais difícil você ter o The One sem anuidade e também é, um cartão Black Infinite conseguiria, numa boa, ter sem anuidade. Então, eu falar para você que se teria dois cartões, um The One e um Infinite sem anuidade, seria bem difícil, porque o The One, para isentar é nas condições que eu acabei de falar para você, diferente do Santander Unlimited, se tiver um Mastercard Black e um Visa Infinite na dupla oferta, se você gastar 20 mil reais no Black, você não paga anuidade nem do Black, nem do Infinity. Então, neste quesito, o Santander Unlimited leva a vantagem. Lembrando que você teria que gastar no Mastercard Black 20 mil reais para considerar a isenção do Black e do Infinity, ok? O Itaú tem desconto no cinema, 50% no Itaú de cinemas e também é, Play Art. Além do Minhas Vantagens, te daria de cinema grátis também um par de ingresso é, através do Minhas Vantagens o Santander, o Limited daria 50% de desconto na rede de cinema Cinépolis, né? Inclusive, é, a parte do cinema exclusiva do Cinépolis. Ou seja, você teria a exclusividade junto ao Cinépolis com cartão de Santander, com 50% de desconto. Além de um combo é, de refrigerante, pipoca, com 50% ali também, junto ao combo do Santander, tá? Existe um combo ali exclusivo para cliente Santander. E também teatro Santander com desconto com os cartões, ou seja... Nesse esquisito podemos levar em consideração que os dois, levariam, os dois teriam um empate, né? Itaú de cinema, e é Sinépolis, então os benefícios de um cinema é diferente do outro, mas teoricamente os dois empatariam, tá? O, o The One tem um serviço chamado The Assist, é, através do Mastercard Black The One, que é a exclusividade do Itaú, tem um concierge, um telefone exclusivo deles, mas o Mastercard Black de Santo Link tem o um Concierge, que também seria praticamente é, a mesma coisa que o Master Assist, Porém, o Itaú Presidente é um pouco mais avançado para o nível, nível superior supremo alta renda do que o Limita. Então, no caso, pelo benefício que é dado ao The Assist é, referente ao Mastercard Black Concierge, o The One levaria vantagem neste quesito. No entanto, eu, eu colocaria os dois em empate técnico devido ao Mastercard Black Concierge, que atende o público também desse nível, e o The One atenderia apenas... O Master Assist através do The One então, é, por mais que ele seja voltado a um nível superior eu colocaria os dois em empate técnico porque praticamente é os mesmos benefícios que faria é, o, o concierge faria também o The Assist, no entanto no entanto, este cartão te dá upgrade a hotéis é, restaurantes e exclusividade em primeira mão às reservas, então por, ca por causa deste benefício ser tão exclusivo por mais que eu colocaria os dois em empate técnico, o The One levaria a essa vantagem. Bem, gente, vocês sabem bem que eu sou muito voltado para o nível de pontos e também sala VIP e benefícios que o cartão te dá. O Santander Unlimited, ele me atenderia perfeitamente todos os benefícios devido ao VIP limitado titular, titulares adicionais e oito convidados por cada cartão. Então, se eu der um cartão adicional para alguém, esse alguém teria oito convidados junto aí com ele e eu mais oito comigo. Então, atenderia super bem o ano o Santander o Limit, né? já o The One, ele não leva nenhum convidado, ou seja, você teria que emitir cartões adicionais para as pessoas que estiverem viajando com você, isso não é legal, é desconfortável para você fazer isso, então eu descant colocaria descanteio o The One neste quesito. Em termos de pontuação, o The One é melhor, no entanto, o Santander Unlimited e o Santander, eles geram de 2 a três vezes, de 2 a 3 vezes ao ano, a promoção bateu, ganhou, que dobra a pontuação praticamente do cartão. Então, por exemplo, é 2.6, seria para 5.5, 5,4 pontos, e, e aí você ganha esses pontos qualificados junto ao, ao Esfera, e quando tem uma promoção de transferência bonificada, você dobra a pontuação. Ou seja, é muito forte o cartão Santander Olímpica também nessas campanhas promocionais. Se fizer igual foi feito em 2022, foram três promoções, ou seja, nove meses, pontuação máxima de um cartão no país. Né? Então, entre os dois, em pagar uma anuidade de R$4.000 e pagar uma anuidade de R$1.290, logicamente que eu ficaria com o Santander Olímpica pela pontuação que ele pode trazer para a gente durante nove meses e além de isentar a unidade aí por 20 mil de gastos e também ser uma unidade que é risória 107,50 por mês conta 333 do The one é muito cara é, é três vezes a pontuação mais do Santander Unlimited, né? Lembrando que eu não pago anuidade aqui, tá? Então gente, baseado nessa comparação que eu trago para vocês, eu ficaria com o Santander Unlimited é para mim para efeito de benefícios, tá? No entanto, se eu colocar o Santander no nível é, em comparar o cartão com sala VIP, pontuação, sendo que a pontuação for o carro forte, se eu trazer por pontuação primeiro, logicamente o The One levaria vantagem em pontos, tá? Mas quando a gente faz uma comparação dos cartões de crédito, a gente leva em consideração salas VIPs, pontuação, spread do cartão e também benefícios para convidados. E aí, no caso, o Santander ganharia do Itaú o The One. Por isso... Tá aí o ranking dos dois cartões para vocês de alta renda no nosso canal. Lembrando que o meu cartão The One é metal e o cartão do link também é metal. Ou seja, dois cartões de metal juntos pela primeira vez em nosso canal. Santander Olimita de metal e The One de metal também. No, no próximo vídeo que a gente comparar, vamos trazer os dois juntos e mais dois cartões Visa e comparar os dois e mais dois Visa juntos. Aqui no nosso canal, pertence de crédito, da tá renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraço, então. Tiago Lima, um grande abraço. Isadi, Dias, um grande abraço. Jefferson Correia, um grande abraço. Diveson Franklin, um grande abraço. Ronan, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.